Fala aí time turning clever unsuspecting and as you step back in the line to the galera mais um vídeo para vocês Dessa vez vim trazer para vocês aí uma build do Pássaro de Fogo Uma build um pouco diferente Do que a galera tava acostumada a jogar no início Essa build tem como foco Matar os elites mais rápido Além do buff do Pássaro de Fogo Usando a fornalha também no cubo Vim mostrar para vocês aí como é que É a build e o gameplay dela Então vamos lá, a única é, feitiço característica que a gente está usando para poder causar dano é a desintegração. Né? Se você causa, ele custa 18 de poder arcano, canaliza um raio de, de energia pura, causando 390% de dano, como a arma de dano arcano o dano de desintegração é aumentado em 250 do dano da arma a cada segundo até o máximo de 890% de dano da arma como dano arcano e a runa que a gente está usando é a convergência né, que amplia a largura do raio e atingindo mais inimigos né, e o dano se torna uma forma de dano ígneo e por que a gente usa o desintegração e não o torrente arcana com a proteção das chamas primeiro porque desintegração a gente consegue pegar uma quantidade de mobs maior e mais rápido do que com a torrente arcana apesar do torrente arcana ela dá essa defesa pra gente integração ele acaba sendo mais útil pra gente nesse caso aqui da build que a build é bastante focada em defesa então essa defesa que a torre arcana pra gente não é não vai fazer tanta falta porque todos os outros skills são pra bufar a gente e da defesa e também poder desintegrar é, parece que ele chega no no topo do dano né esse dano máximo ele de 890 mais rápido do que esse dano máximo que a torre de arcana chega mesmo da torre de arcana tendo os dps maior. a segunda que a gente está usando é o teletransporte com a passiva com a runa passagem segura só para quando a gente poder, poder transportar ganhar essa defesa mais outra que a gente está usando é a pele de diamante que ela foi bastante bufada né? transforma sua pele de diamante por 3 segundos absorvendo dano que até 40% de sua vida e a rola que a gente está usando é a Caixa de Cristal, que aumenta o dano máximo absorvido para 80%. Essa defesa aqui é a nossa última defesa. Né? E com os buffs das passivas, os itens, e usando a bolha, que vai diminuir também nosso dano. Se não der jeito, a gente apela para Pele de Cristal. outra skill que a gente está usando é a Dilatação Temporal Essa aqui é tanto para controle de grupo Quanto para, em caso de defesa que a gente está usando Que arruma é a runa Exaustão né? Os linhas que pela Dilatação Temporal causa menos 25% de dano E também ela ajuda a trocar a nossa de aprisionados claro, se você estiver jogando em grupo tiver com V você pode mudar a runa para uma runa que causa mais DPS para você a segunda a outra que a gente está usando é a armadura gélida né, que envolve você em uma barreira de gelo que reduz em 12%, do, 12 do dano dos ataques corpo a corpo e dos ataques corpo a corpo resfriados ou congelados por 3 segundos. Dura até 10 minutos e a runa que a gente está usando é Cristalizar. Aumenta a nossa defesa em 20%. Essa daqui também ajuda bastante a gente no nosso controle de grupo. Né? A outra e que a gente está usando é a arma mágica. Aumenta o nosso dano em 10 com a runa de flexão ao executar um ataque você recebe um escudo de, por 3 segundos e absorve sobe do equivalente a 4% da sua vida e esse escudo também vai acumular quando estiver usando a pele de cristal então aqui é um escudo bem legal aí. Mas sempre que a está usando é a proteção calvanizada ela mudou e agora, se você não recebeu dano nos últimos 5 segundos, você ganhará um escudo protetor que de dano equivalente a 70% da sua vida. Essa proteção vulgarizada a gente usa porque, se quando você entrar na fenda, né, às vezes você pode ser surpreendido por alguns elites, modos. E essa passiva aqui que vai ajudar a gente a tomar aquela primeira porrada para a gente cara ligado para você não evitar você tomar hit kill ele é zonista, porque o porto fraco dessa bíblia é que a gente se move bem pouco assim, no cuba a gente a gente está usando, é tá usando a varinha do teleporte é a gente está usando a para aumentar nosso dano ele zonista é para toda vez que a gente toma algum dano poder resetar o Nexus está muito forte e a bolha, para a gente poder estar tá se movimentando melhor e evitando também tomar os danos de olhando, bastante móvel ou grafite de ali A Audacity vai aumentar bastante nosso dano no decorrer das ela só fica um pouco complicado de usar ela do boy dependendo do nível que você quiser fazer. Vontagem na balada, porque a gente tem que ficar parado quando está usando integrar. Então, é, já que a gente fica parado usando, então porque não usar a vantagem na balada, vamos poder escolher essa armadura resistência e esse daninho isso também. A gente tava ficando mais tempo até com esse dano do que audácia em alguns momentos A ideia é combar os dois mas nem sempre durante a frente pra conseguir com uma, os dois danos Se no cubo eu tô usando a fornagem pra poder buffar o dano ali. proteção a coraça de Águila Agora mudou Começou com 35% Dano recurso de barulho né Todo arcano Todo dano recebido de, okay, né? dano recebido de 50%. A Acomulação de elementos Quando rodar o dano Ele recebe aquela explosão de dano de Bem maior de, de elixir, Quando de O 9 da morte o canalizar, torre de arcano, desintegração raio gel, tudo rodando dano aumentado em 100%. Então, buff, de dano para O ralo release, o também vai ajudar nossa. De defesa, né? Então uma grande energia, outra grande energia Ataca de a meu caso é de 59% Uma quantidade de 30% E nossa nova gerações né? como é Toda vez que você recebe um dano que vai ser 10% da sua vida Isso aí é praticamente direto Eles estão mudando ele com o Estão mudando ele com o O manto da canalização quando canalizar tornado, fogo rápido, salivada, tá, terra de tormenta, você visível, torre sacando, desintegração ou um raiz L. No meu caso aumenta meu dano em 25%, ela pode ser até 25. E você e o seu dano causado, né? Ele segue em e recebe menos 25% de dano. Reduz, podia... Reduz o cusco de poder arcanço de torrentes arcanço de integração rádio M em até 66%, eu peguei com 62%. Conjunto do giramento do e ele roda os eventos. Quando eu fico parado, aumenta o meu dano em 100%, que é quase circunstante menos. Fico parado em 100% e quando eu me move, é, começa a descer esse dano e eu começo a ganhar defesa, mais ou menos assim: ele vai descendo e vai predominando. Eu vou descer, paro, vai cair a defesa e vai aumentando dano. defesa no falei Isso também é para dar um bucho a mais de defesa para gente agora o sete para o fogo foi tudo reformulado né? ao morrer o um meteoro cai do céu reduz você e o sucesso de um recado de sucesso como eu dou do anterior, o que a carregar era o maior, melhor para 600 segundos. Efeito 4x, que era uma figura feita de sucesso ao causar dano ígneo. E o inimigo recebe a quantidade de idêntica de dano ao longo de 3 segundos. Acumulando esse dano ígneo, você até 3.100 de dano da arma por segundo ao chegar a 3.100 de dano por coelho, o milhão e queima até mor até a morte. Agora o efeito 6 partes. Com o efeito mais interessante, que vai combinar com a nossa jornada. E diz que o milhão é mais rápido. Seu dano aumentado em 6% para cada inimigo queimado. E os são queimados e aumentam o seu dano em é até 1500% esse vídeo que ajuda a usar a arma É, tudo que eu vi Já vi fãs E parece que Dê um vídeo que eu vou ser falho pra Bill Mas eu não rolou nada daqui Eu acho que o Terra é de uma mudança Pelo né? menos até hoje então, Sem mais delongas Eu vou botar uma cena aqui Pra gente fazer aqui só um teste rápido. Não vou botar ele alta. Aqui só uma amostra da né, chega Pra poder ver como tá o gameplay dessa build. Ah, e também a gema rendária. A né? Thaibu. A gente tá aí, usando porque ela vai aumentar bastante o nosso dano e também a ah, nossa armadura, né, porque isso espada é, é de armadura. Então, a gente vai mostrar que ela vai aumentar a nossa defesa. E, o problema só de manter ela, é que a única coisa que vai manter ela é de desintegrar. Então, quando você se movimentar, você vai ter que se movimentar no lançar Se desintegrar no vento, pra você não perder ela. A runa da querida, também então, ela vai aumentar bastante o nosso dano A gente quando chegar no boss Esse acúmulo legal de dano E uma joda aprisionada Também, que vai dar um acúmulo legal de dano pra gente vão perceber que eu vou sempre caçar a elite na fenda ao invés de caçar os mobs brancos o atual Pássaro de fogo você causa bastante dano em elite mas nos mob brancos você não causa um dano tão interessante apesar de muitos deles morrerem rápido é só acumulos a quantidade de modas e deixa o efeito do 4 partes do 7 ativar e matar eles durante esse tempo então galera esse foi um vídeo bem rápido só mesmo para mostrar pra vocês se vocês tiverem com mais alguma dúvida que tiver mais algum a respeito dessa build ou de alguma outra coisa né? a respeito do arcanista aqui na ptr bota aí nos comentários do vídeo eu terei respondendo todo mundo o mais rápido possível. Então, valeu galera. Muito obrigado aí. Fui!